Olha só, me pediram para fazer vídeo sobre tribos urbanas tem um tempão. Não sei por que pediram. E é um tema que não é muito fácil. Mas eu resolvi fazer um primeiro vídeo introdutório sobre tribos urbanas. Já meio que pensando com vocês que assistem o canal e com vocês que caírem aqui por um acaso. Não vai ser um vídeo completo, porque ainda estou pesquisando um monte de coisa. E não que eu não pesquise o tempo todo, parte do meu trabalho é entender tribos urbanas. Mas é uma coisa que a gente está sempre tendo que rever nossa cabeça, porque... Bom, vamos lá, vamos chegar lá. Qual é o lance da tribo urbana? Porque falar de tribo urbana não é só chegar e falar assim, ah, tem a tribo X, tem a tribo Y, tem a tribo K. O mais interessante da tribo urbana é pensar de onde vem a tribo urbana. Como é que é a dinâmica de tribos urbanas. As tribos urbanas têm interseções... Como se define, como se cria? Antigamente uma tribo era geográfica, muito mais do que qualquer outra coisa e a partir daquela reunião geográfica você tinha uma cultura que se desenvolvia espontaneamente ou por outros fatores lá naquele grupinho. Né? Foi desenvolvendo, as coisas vão acontecendo, vão formando uma cultura ali, aí aquela tribo tem não só as suas similaridades genéticas, mas as suas similaridades meméticas, culturais. É, e eram separadonas, você não tinha muito encontro, tinha até um certo conflito de tribos, as tribos não ficavam juntos, aí o tempo foi passando, eu já falei desse, de um livro sobre, é, um livro chamado de primatas astronautas, vou colocar o link para ele aqui, com o tempo as tribos foram começando a se formar em cidades, as primeiras cidades há 10 mil anos elas já tinham os conjuntos de tribos, tribos divididos muito mais pela função, é, pedreiros, é, agricultores, escribas, estoquistas e por aí vai. Né? Começou assim a, a, a, começaram assim as tribos urbanas. Não tenho notícia, estou tentando descobrir, de tribos urbanas similares às que a gente tem hoje. Também eram cidades muito diferentes das que a gente tem hoje. Hoje as tribos não são mais tanto por atividade. Você tem tribos por atividade, advogados, Economistas, administradores, executivos que acabam formando suas tribinhos, porque frequentam mais ou menos o mesmo lugar, mas cada pessoa participa de mais de uma tribo. Então você tem a pessoa que é da tribo de, do rock, a pessoa que é da tribo Ica, a pessoa que é da tribo é, religião A, B, C ou D, tudo são pequenas tribos que interagem entre si. Muitas vezes essas tribos têm afinidades e têm trocas. É, uma, uma afinidade muito engraçada é da tribo dos sincretismos religiosos é, africanos e o catolicismo é muito comum você ter pessoas que frequentam os dois mundos os do, as duas tribos o que é meio engraçado por causa de como funciona do, do, do, do que diz a bíblia sobre você participar de outras tribos mas acontece e você tem é, uma tribo geográfica também porque você faz parte da tribo brasil você faz parte da tribo canadá você faz parte da tribo inglaterra reino é, União Europeia, agora a tribo Reino Unido, que é separada da tribo é, europeia. É uma, é uma pequena tribo e é gigantesca dentro de uma tribo maior. Então, a dinâmica das tribos modernas é muito mais complexa do que a dinâmica das tribos antigas, que eram geograficamente separadas. Agora não existe separação geográfica, porque nós temos a internet juntando todo mundo. Então você vai, pelo bem ou pelo mal, esbarrar em tudo quanto é tribo. Então você vê muito mais conflito entre tribo de teístas e ateístas, por exemplo. Sendo que os ateístas, cada uma dessas tribos se divide em dezenas de tribos. Eu sou um ateu, por exemplo, que não tenho certeza que não, não existe Deus, porque eu, eu prefiro não ter crenças. Porque eu acho que a crença acaba atrapalhando a tua capacidade de tentar analisar a realidade. E a gente vive um momento que tem, e eu acho que esse é o ponto importante para a gente julgar tribos urbanas, e a gente vive um momento que a gente tem uma necessidade de formar uma tribo global, de entender que a Terra é uma única nave, nós somos a tripulação dessa nave. Alguns têm função de manter essa nave funcionando, outros não, só têm a função de viver suas vidas. Todo mundo devia ter a função de manter essa nave funcionando, entre outras coisas. Você pode se preocupar com descarte, com separação de lixo. Todos nós somos tripulação dessa nave terra. E essa tribo global muda a dinâmica das tribos também. Então, eu acho que as tribos urbanas par, passam, entender as tribos urbanas, passa por entender como que essas tribos vão... É, descobrir formas de interagir pacificamente, de se completarem e de fazerem parte de outras pequenas tribos. Esse é um pensamento introdutório sobre tribos urbanas. Depois eu vou pra, é, Até para ficar mais. Fazer mais sentido quando eu for fazer um vídeo só sobre tribos urbanas, né, sobre como funcionam tribos urbanas. Bom, eu sei que é meio introdutório isso, não é? Pode ser um pouco frustrante, mas é um comecinho de história. E, de repente, nos comentários as pessoas ajudam até ter, ter a desenvolver essas ideias. Espero que tenha curtido o vídeo. Se não curtiu, desculpa. Se quiser, pode comentar porque não curtiu. Pode comentar porque curtiu. Se tiver ideia, comenta aí. Se pensou em alguém que estava vendo o vídeo, que pode se interessar, compartilha aí, que vai ser legal. Tanto para a pessoa, quanto para mim. Porque quanto mais view tem, mais a gente se sente com ego inflado. <risos> tchau, tchau. Será que tá no lugar certo ou sei mais pra cá? Tô achando que eu tô meio afundado aqui, mas tudo bem. Eu vou ficar na ponta do pé. Mais complexa que o. Complexa que o que <risos> Eu tenho a hipótese de que nós não vivemos numa simulação de computador e eu não sou um software.